Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Nesse vídeo nós vamos falar como entender a Bíblia Sagrada. Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Nesse vídeo nós vamos é, falar por que devemos ler a Bíblia e por que devemos entender a Bíblia Sagrada. Amém? É, torcemos aqui um entendimento bíblico a respeito desse assunto, que é por demais importante, né, ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia hoje? E como é que você está entendendo a Bíblia, né? Você pode participar junto com a gente, né? Você pode, através do e-mail, né, webinar.etna@gmail.com você dizer como é que você está lendo a Bíblia, como está acontecendo, né, o entendimento. E nós, né, baseado nesse entendimento, nós fomos buscar alguns textos bíblicos, né, e trouxemos então Oséias 4, 6, Provérbios 1 e 2 e Josué 1 e 8, né. Oséia 4,6 diz assim, o meu povo está se destruindo por falta de conhecimento. Foi a palavra de Deus. Lhe faltava o conhecimento. Já em Provérbio, né, a Bíblia diz assim, busca o conhecimento de Deus, que é o princípio da sabedoria. Né? Lá em Josué, nós vamos encontrar né? Em Josué 1.8 é, O recado de Deus para Josué é o seguinte Medita no livro da lei de dia e de noite né? Então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido A primeira noção A primeira noção que se tem é que a pessoa que tem o conhecimento de Deus ela tem formação suficiente se ela lê a Bíblia ela adquire conhecimento suficiente para ser um grande líder dominar sobre pessoas dominar sobre pensamentos né? Essa, este é o primeiro ponto o primeiro ponto de quem lê a Bíblia né, se tornar um grande líder A Bíblia ela tem muita informação Para fazer as pessoas se tornarem um líder Veja que, que Moisés Através do Senhor Ele fala para Josué Para meditar de dia e de noite Na palavra de Deus né? Para fazer prosperar Para aquilo que ele foi determinado né? O apóstolo Paulo quando ele fala sobre isso, é, ele diz a Timóteo, em, em 2 Timóteo né, 3,16, ele diz, procura apresentar-te a Deus como o que não tem que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Eu fico, assim, muito, muito, é incrível com esses ensinamentos. Você veja que quando Davi está no leito de morte, ele chama Salomão e ele diz a Salomão, busque o livro da lei, medite no livro da lei. Você não pode ser um grande líder, você não pode ser um grande rei se você não meditar no livro da lei. José, ele é instruído por Jacó para meditar no Livro da Lei. Há uma grande importância em se ler a Bíblia, mas você até já desistiu desse projeto. Você começa a ler a Bíblia, você tem sono, você fica irritado e a vontade que te dá é parar de ler. Mas, na contrapartida, você é uma pessoa muito bem articulada, fala muito bem. E aí na igreja as pessoas te dão uma oportunidade, quando te dão uma oportunidade que você chega diante do púlpito para falar, você fica com as mãos geladas, né? suas pernas ficam trêmulas, né? ah, os pensamentos fogem da cabeça. Por quê? Porque você entende que não tem nada para falar, você não leu. Rapaz, eu não estava preparado, claro! Você não lê a Bíblia, não medita na Palavra de Deus E não tem conhecimento dentro de você Entendeu? É isso que traz o pânico Mas eu estou aqui para te ajudar Tá certo? Fica comigo até o final desse vídeo Que eu tenho dicas importantes para você Analisando né, A gente foi buscar Uma história muito linda Para falar a respeito disso E nós encontramos um jovem né, nos Estados Unidos, o nome dele é William Congate, e ele nada menos, nada mais é do que o dono da Congate Palmolive, então quando você toma um banho com sabão Palmolive, você está enriquecendo a empresa de William, quando você escova o dente com a pasta Colgate você está enriquecendo a empresa William. Esse jovem, era um jovem pobre colono nos Estados Unidos. Seu pai está endividado. Ele pede a seu pai para ir trabalhar na capital. E quando ele chega na capital, ele conhece um senhor. E, esses, e ele começa a conhecer as escrituras através desse senhor. E esse senhor lhe dá dois conselhos. O primeiro conselho dele é entrega o teu coração a Jesus. E o segundo conselho dele é de todos os dólares que tu ganhar, entrega a parte do Senhor, né? E a mãe dele, antes dele viajar para a capital, disse a ele, leia Malaquias 3:10. e ou seja, Deus já tinha um plano na vida de Willam, mas Willam precisava conhecer o plano que Deus tinha na vida dele, como que ele ia conhecer isso? Ele ia conhecer através das escrituras, e de um mentor, de um servo de Deus que foi colocado no caminho dele para então mostrar qual era o caminho que ele devia trilhar assim como Moisés é na vida de Josué assim como Davi é na vida de Salomão assim como Jacó é na vida de José todos que querem chegar a ser líder a ser bem sucedido, precisa primeiro encontrar o seu mentor, encontrar aquele que sabe é, entregar a palavra de Deus a seu tempo, né? E a palavra de Deus, ela é uma riqueza, mas precisa saber ser usada, precisa saber é, ser manipulada. Você veja que Paulo diz assim, que maneje bem, então você precisa ler e manejar, saber para que serve cada palavra, né? Mas além disso, você precisa, como o Willam, ter o seu mentor, né? Nesse, nesse inteirinho, eu quero pedir para você, nesse momento eu quero pedir para você, para você mandar um e-mail para a gente, manda um e-mail, um recado, um e-mail, né? Para ebinar.etna.gmail.com, por quê? porque você vai estar em contato direto comigo. E nós vamos te ajudar a ser um grande líder, ou uma grande líder, para estar na igreja. Quando alguém te chamar, você ter força, ter alegria, sabe, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Eu quero te ajudar, tá certo? Então você, por favor, Assista esse vídeo até o final, deixa um comentário, né? Deixa teu e-mail lá no comentário, se você não quiser mandar um e-mail, não tiver habilidade. E dá um joinha lá no vídeo, né? E te inscreve, porque você está na webinar e você está no lugar da benção. Te inscreve, não perde tempo não. Eu sei que você me assiste, muita gente me vê né, na internet. É, a gente percebe porque as pessoas estão nos procurando e cada dia chegando gente nova mas eu preciso estar em contato com você eu preciso que você seja meu amigo e eu seja teu amigo só há um jeito você é, deixar o teu e-mail tanto no comentário do vídeo como você mandar para mim o e-mail certo e assiste esse vídeo e não perde os próximos que vem aí não tá certo porque nós vamos continuar nesta matéria e você vai ser muito abençoado. Em nome de Jesus, deixo os meus agradecimentos a você, a sua família, à sua igreja, seu pastor. E em nome de Jesus, não perca a bênção. Amém? A paz do Senhor.